Tem áudios, tem vídeos, um, tem fotos, um, tem todos os tipos da, das materiais. Tem áudios, Mas... tem vídeos, um, tem fotos, um, tem todos os tipos da, das materiais. A, a, aqui sabe. no duplo espécie, áureos, áureos. Se, <risos> se a gente fala, a gente solta depois. É áureos, são complicados. É... E aí, eu não sei, sinceramente... Se há uma questão de miopia em relação ao que pode ser o papel do Sérgio Moro nessa eleição, porque evidentemente eles já estão fazendo as bases, trabalharem para dizer que o Sérgio Moro é um pato manco, sei lá eu, é, é, Todo mundo, Piero. Quando surge consenso uhum. assim, é complicado. Então, vamos lá. Pelo PT, né, todos esses aí falaram, ah, eu quero mais... Com... Não, o próprio Lula falou, eu quero que o Sérgio Moro saia candidato, porque num debate eu vou trucidá-lo e tal, não sei o quê. Lembrando dessa dos anos 80, mas se eu estivesse lá ainda. O, o, o Gustavo Castanhon, aí muito próximo do Ciro Gomes, publicou essa... Não, o Sérgio Moro tem que entrar, porque aí sim a gente vai mostrar aquela... E aquele o rapaz lá, o, o, o Jones Manuel, ligado ao Boulos, estava falando: não, eu quero, porque eu mais quero que Sérgio bolo seja e tal. Então, assim, é um consenso né? fabricado, espontâneo, milpe, enfim, mas é um consenso que é muito bom para a gente a candidatura a Sérgio Moro. Não, o que eu percebo, por exemplo, né, vejo pelos comentários que fazem quando eu exponho isso. Todo mundo discorda. Todo mundo discorda. Assim, eu debato com muitos cientistas políticos que, vamos dizer assim, são a inteligência que formula, vamos dizer assim, uma espécie de massa crítica que migra para a cabeça é, do pessoal do partido. eles acho que, assim, que é a mesma coisa que falavam na época do Bolsonaro, quando a gente começou a cantar essa bola no começo de 2018, que ele ia romper aquela barreira lá dos 10% fácil. Bom, deu no que deu. Outro dia eu vi, sei lá, um 10 lá de trás, mas muito, acho que foi um dos primeiros isso sendo falado, lembra? Que os militares tinham a ver, que eles estavam envolvidos, que não sei o quê, que papapá. Gente, era assim, parecia que a gente estava falando isso como observadores vindos de Marte, que não estavam entendendo nada. E o que, que aconteceu? Aconteceu só isso que a gente está vendo agora. Agora, se o pessoal tapa é, o sol com a peneira até agora para dizer que as coisas são diferentes daquilo que estão se apresentando na nossa cara ali, entendeu? Ah não, os militares não estão no governo, só, sei lá, eu são nacionalistas, é, nunca que eles vão é, é, é, é, agir, sei lá, serem agentes é, operacionais que vão conduzir essa eleição. A algum lugar. Não. O que significa essa esse, esse consenso que foi formado agora, entendeu? De forças armadas como avalistas da eleição, da auditagem da urna e tal. O que é isso, minha gente? Vocês estão assumindo a ideia de que eles são, de fato, o, os caras que são os donos do cartório, que vão bater o carimbo e, e, e dizer assim, é, não, essa propriedade é de fulano de tal. tal. Ou seja, está consolidada a situação, não está? Não é uma situação cartorial essa? De você dizer, quando você precisa que as forças armadas digam se a eleição está válida ou não, é uma situação de cartório. Né? Não parece isso, a firma autenticada pelo, pelo sujeito, pelo dono do cartório? É isso, é disso que se trata. Pior, inclusive, aquela entrevista é, é, curiosa, para dizer o mínimo, tendo a ser o mais neutro possível na diativação, do Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e o maior lava no STF, o homem do Deltan Dallagnol no STF, nas palavras do próprio, inclusive, é, deu a Globo News, ele falou uma, uma. fez uma formulação que ficou um pouco dúvida, até ele tentou corrigir depois, mas né? ele falou o assim, seguinte, olha, não, é importante que o Exército esteja nessa questão da urna. Porque não há ilegalidade sem participação do Exército. <risos> aí falou: não, quer dizer o seguinte, sem o Exército. Mas, fiquei, mas interessante. Algumas pessoas viram nesse um ato falho, nessa forma aí. Então, você tão, se, dos... se esmera tanto na retórica, né, né, poderia ter formulado melhor isso aí. Não há ilegalidade no Brasil sem falou. participação do Exército. E essa foi a primeira. E a segunda, que ele disse assim: eu fui procurar alguém do governo para desmobilizar, e eles me mandaram um general. Um guerreiro é Roxóssi, prestes a encontrar. Uma estrela talva para nos guiar. É soldado alerta o São Jorge, prestes a enfrentar. O dragão do mal não vai nos matar.